Olá moçada, uma boa tarde para vocês, sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês da densidade da, da Opala de Fogo E também explicar alguma coisa sobre a diferença dela e a ágata, Que são muito parecidos Se não fizer o teste é difícil saber se é uma Opala de Fogo Porque a Opala de Fogo tem a, a densidade 2 .2, de 2 a 2.2 E a Agatha 2.5 a 2.6, então é tem uma diferença entre um e a outra. Então nós vamos começar um teste aqui. Oh. Vamos começar um teste com uma, com uma salpalinha. opa, Deu uma caipinha. Vamos compor ela no para ter uma noção dela. Essa é uma opala, a linha até tá bonita. Então nós vamos agora pesar ela, vamos pesar quatro ponto um. A balança, vamos, vamos marcar aqui, para que não me esqueça 4.1 agora vamos pegar um copo d'água colocar na balança pesar a água, agora nós, nós zera a balança deu 2.2 então, agora vamos zerar a balança a balança zerou agora é que nós vai ver na cidade da pena nós vamos usar esse fiozinho de cobra aqui, ó. para nós colocar essa água na pedra. Esse fio, ele não interfere no peso da balança, tá, lá, tá vendo? E o peso dele é zero. Então, agora nós colocamos a pedra em cima dele. Agora nós vamos levar na água. Vamos colocar dentro da água. Vocês vai ver que a balança vai começar a mexer lá. 1.9. Agora, vamos marcar aqui. 1.9. Agora nós vamos usar uma calculadora para nós fazer os cálculos. É... Primeiro, o que vai aprender é o peso da pedra 4.1. Agora vamos dividir: vamos dividir por 1.9. Agora vamos ao total. Eu acho que carquei um errado aqui. Vamos cortar a conta aqui para trás. 4.1 dividido por 1.9. Deu tudo errado de novo. Não, não tem problema não. Vamos fazendo aqui que não vai acertar a conta. 4.1 dividido por... 1.9 é Igual, lá, igual a 2.1 A Opala Ela fica entre 2.0 E 2.2 2.2 Então ela 2.1 Que é 2.15 Ela está dentro Da densidade dela Então é 2.1 então, se ela ficasse 2,0 seria opala. Se ela ficar 2,2 também seria opala. Até 2,2. 2,5, até 2 .2. 2 1,5, 2,5, 2,5 já muda para a água. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte: a, a diferença de uma pedra água. Essa pedra que eu estou alumiando agora é muito parecida com uma opala de fogo mas não é, essa pedra é ágata, ágata de fogo, que nós conhece ela como ágata de fogo, e assim tem outras pedras aqui também, tá vendo, também são ágata de fogo, muito parecido com o opal, mas não é opal. nós vamos ao Vamos ao teste mais uma pedrinha não é confirmar Vamos pesar uma palhinha, palinha 1.3 Vamos marcar aqui 1.3 Vamos tirar ela Vamos pesar, colocar água aqui em cima Agora nós zera Ela ficou 0,0 Agora nós vamos pesar essa pedrinha Vamos um jeito aqui né, e pôr ela aqui em cima para pesar. Agora nós vamos pesar ela, colocar ela na água, vocês estão vendo, ela está aqui no ganchinho. Então ela deu 0.5. Então, 0.5. Agora, vamos a soma de novo aqui. Essa calculadorinha tá batendo em nós, mas... 1.3 3 dividido por 0.5 Deu errado aqui de novo um Par de erro. 1.3, dividido por 0.5, é igual, não, deu errado de novo, aqui essa pedrinha está dando errado, acho que deu errado foi o peso dela, vamos cortar o peso dela para trás de novo. 1.3, vamos ver que dá certo Certo Vamos ver o que aconteceu com o peso dela aqui na água Então estamos voltando ela para pesar de novo Assim 0.5 Essa pedra Ela é uma hábita Então Vamos A soma dela que ela vai dar os 25 mesmo não é 1.3 Dividido por 0.5 Que é igual lá, 2.6 ágata de 2.5 a 2.6. Agora vamos a uma outra palinha. Vamos ver se realmente ela é uma opala. Vamos ao pio dela 1.7. Não sei se está dando para ver direitinho aí 1.7. Vamos marcar aqui. 1.7 Vamos ver se ela é opala ou se ela é Uma água Agora vamos ao copo de água Zeremos o copo Vamos ao peso dela 0.6 0.6 Então agora uma soma 1.7 Dividido por 0.6 A bolucha que deu 1.7 dividido por 0.6 igual dois mais errado que eu olhei 0.6 1.7 dividido por 0.6, igual 2.8. Já não é água, já vai água. Deixa eu botar só.